Hey, censuradas! Há algumas semanas eu indiquei pra vocês quase 80 séries com personagens LGBTs pra assistir na Netflix em 2020. E acreditem, se quiser, depois daquele vídeo chegou a opção nova, então eu vim correndo contar pra vocês. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, assim você sempre vai ficar por dentro de todas as novidades sapatônicas, ok? A primeira dica do dia é uma minissérie de 4 episódios, baseada em uma história real. O drama foi lançado no final de março deste ano, por isso tem apenas uma temporada até então. Com o nome de Unorthodox, ou em português, Nada Ortodoxa, o drama germano-americano acompanha a difícil vida de Esti Shapiro, uma jovem judia apaixonada por música que mora em Nova York. Na intenção de escapar do seu casamento arranjado, e das inúmeras regras impostas pela sua comunidade, ela foge para Berlim e começa a tentar uma nova vida lá. Então ela passa a explorar a sua própria identidade e sexualidade, para além dos valores religiosos com os quais ela cresceu. Tudo para ela é uma grande descoberta, até o que parece óbvio para gente. Assim como vários detalhes do nosso cotidiano são para ela como uma libertação. A série foi inspirada e é vagamente baseada no livro Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, da Deborah Feldman, que deixou o movimento Satmar, uma comunidade racídica da cidade de Nova York. Eu já vou avisando que essa não é uma série lésbica e o foco não é no casal lésbico, tá? Mas ele existe e uma das mulheres que forma esse casal tem, de certa forma, uma grande importância para a história. Na verdade, tem até mais de um casal lésbico que aparece, mas o outro é só de relance mesmo. chegou a vez de uma dica que algumas de vocês me deram. Se trata de uma animação de ação e aventura que estreou no final de 2018, mas teve a sua quinta e última temporada, lançada em maio desse ano de 2020. she e as Princesas do Poder é uma série em desenho animado que tem mais de 50 episódios de 30 minutos mais ou menos cada, todos disponíveis na Netflix. Na trama, a soldado adora Encontra uma espada mágica e a sua identidade como a heroína Shira. Ela lidera uma rebelião para libertar sua terra etérea dos monstros invasores, mas sua melhor amiga fica do lado da horda do mal. Shirain, The Princesses of Power, é uma jornada épica e atemporal em celebração à amizade feminina e ao empoderamento. Liderada por uma princesa guerreira feita sob medida para os dias de hoje. A série sempre buscou trazer diversidade e representatividade LGBTQ para as tainhas e desde o início sofreu uma certa opressão por se tratar de um produto infantil abordando temas tabu, dentre outros fatores mais. Porém, o episódio final da atração exibiu um beijo lésbico épico. Melhor não dar muitos spoilers aqui, mas o que, é que vocês acham de dar uma olhada em um trecho do desenho? Censuradas, essas foram as dicas de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Me conta aqui nos comentários se você já conhecia Alguma dessas séries, se já tinha assistido O que é que achou delas Ou então comenta o que vocês tiverem com vontade Um emoji, qualquer coisa Porque quanto mais vocês comentam mas o YouTube entende que esse vídeo é relevante e divulga para mais pessoas, então a gente fica cada vez com mais censurados por aqui. Para quem ainda não sabe, toda semana eu coloco vídeos extras lá no meu G.T.V do Instagram, que é esse que tá passando aqui na tela. Então, se você quiser conferir, além de ver fotos stories, tudo que eu posso pular, é só me seguir nesse Instagram. E para quem não sabe, também eu tenho outros dois canais aqui no YouTube. O link deles vai estar na descrição, caso vocês queiram conhecer, se inscrever por lá. Enfim, por hoje é isso, um beijo e até logo!